Tinha chupa, chupa-culpa caralho lá eles quebraram o muro, cara. Caralho. Que Que é isso, cara? Tu viu? Ele tá no pulo. Caralho, por que aí é vermelho? Mano, atacando o um explosivo, cara. Não, dano, Parabéns, cara, Parabéns, Maquise. Pô, Mackieze, de Puta Marquise, que idiota. pariu. Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Eu não tô entendendo nada dessa ah, não, porra. Não, vou salvar, é só pra... Não perdeu nada aqui quando a gente que tá. Caralho, meu jogo tava tá lagado. Eu apertei esse C pra salvar e. Passou, olha aí. Vai. Olha o chubocô entrando aqui, o chubocô entrando. Ah, vai tomar no cu, tanta gente é, pode pra... atrás, Tu vai atrás de mim que tô fudido. Essa porra. Eu é machuco a cu. Tem comidinha aí, tem comidinha aí. Cadê, dá? faz tá. uma fogueira aí pra eu faz faz a. Faz, faz, faz fogueira aí já. Faz fogueira aí. Ai, quero comer essa perninha aí, mano. Tapo de canibaldi. Ó, ah, já fiz já fiz a. É deu a de fogueira. que é que eu cara? Meu Deus, de mano. Ah, porra. Meu Deus, Aí, ó. Vambora. Eita. Tá rápido, rápido, rápido. Dorme, porra. Dorme Rápido, tá porra. Dormindo. Tá puta, vai, falta um, falta um. É da um. Da vai, gente, falta um. Meu Deus, cara. A gente vai dar Mó gritão, filho. Tem três chupacos aí no acampamento deles lá que nós falamos. Caralho, tem mais dois. Caralho, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Caralho, tem oito chupacos correndo pra cá, velho. Praia. Cara, esses muros tudo tortos aqui. Cadê, Caralho! Lançou a tirolesa aqui em cima da ca... Não pegue pra hum? uhum. em nós não, Não pegue nós não. Caralho! Eu sou um merda, mesmo. irmão! Caralho. A vontade Caralho. de rir é mas a de chorar Caralho. é mais... Sobrou <risos> os muros tudo, <risos> viado. Sobrou três muros, Você ganha Cuidar conquista pra... aí também? É, eu é. ganhei. Cuidado pra não derrubar a árvore em cima da casa, mano. <risos> Essa casa nunca termina aqui. Der derruba uma árvore em cima do jogo. Oh, não, oh. não. Agora nós derrubamos o bagulho na casa. Meu Deus, o ah, foi que foi que eu fiz com a minha isso, vida, né? Jesus? Será que é isso, eu vou conhecer na vida? Eu Eu tenho Ai, certeza é que Caraca. não. Quebra Mano. pro outro lado, viado. É <risos> o Juninho ali parado. <risos> toda, viado. Meu Deus. Caralho, é quebrou a casa toda mesmo, Juninho. É, filho. Upa que pariu, viado. Ah. Juninho, não fica aí parado como que ele <risos> ferrada não, viado. Caralho! Mano, na moral, cara, a casa da 80 e pouco, hein? Tô aqui no. no, no... E, cara, ficou espaço aqui, é. Tô aqui no recinto do chupacu roubando pano, viado. Mas fazer é, plataforma tá é ruim pra caralho, mano. Não dá pra... Que isso, tá? Deixa eu que... chupar a com aí. Hein? Dá doido pra chupar o tildon. Né? Aí, ó, dois, dois, dois. Caralho! Cuidado, cuida... atrás de tu primão. <risos> tá aqui cê tô lagado. Vai tomar no cu, cara. Vem, seu puto. Vem! Quem tá? Porra, cara. sumiu! Tô jogando conquista sem fazer porra nenhuma, cara. Tá, é é da... tá maluco? É, como é que vê o que, que dá pra Meu combinar Meu Deus, com o Maquiz tá me acertando, cara. Ah, Mano, o Maquiz me, me acertou com a flecha, cara. Eu, eu, eu, eu, Gente, eu, eu, como vê o que, que dá pra, pra combinar com o que? Não dá. Toma no cu, Maquiz. Eu só saio tacando a coisa ali e vejo o que é que saio. Um Achei um bagulho aqui, plaquinha eu de falei, circuito. Filha da oh, oh. puta. Mas tem um monte, velho. ai tem mais, esse caralho de botar... NECÃO! SAI NECÃO! SAI! <risos> caralho viado, juntou 5 fucacus no primão, eu falei que tem outro fucacu aí viado. Cara, eu vou morrer viado. Me ajuda velho! Meu Deus, judeu. Ah, vou morrer. o caralho. Vou morrer. Mano, ele já atrás de mim, porra. Me ajuda aqui, porra. Sabe se quem puder, primão. Caralho, os <risos> vou me matar também. Vocês sem sprint, fudeu tô sem sprint. Ai, Jesus. O me sumiu em cima do tronco. <risos> <risos> Falei que. Tô botando aí, eu cara. Mariso, pô, eu morri, porta, idiota. Ah, tá eu não vou não vou eu, não não eu, eu morri, ir. cara. alguém me ajuda aqui, me levanta. Tô levantando. Caralho, viado. Gente, tá foda, eu vou jogar esse último tigurão. Na moral. Ó, chupou tudo quebrando nossa casa, cara. Filha da puta, cara. Meu Deus, de novo, corre, cara. Meu deus, cara. Maru, quando der o chupacão, o Julinho, o Julinho tá caindo. Ele tá caindo pra casa, cara. Ah, na moral, aí. cara. Cadê o Jéssia? Jéssia saiu? Morreu ah. pro chupacou. Jéssia saiu? Jéssia saiu tá tudo, cara. Nem sei. Para. Caralho, irmã. Ah. Gente, é muito burdão, tal tá? Os patas aqui se molhando chupacou na minha casa, viado. <risos> <risos> É uma de otário, que é um estrela porra. Viado, o Chupacu destruiu a casa toda a gente lá e se molhando, cara Caralho, a gente é muito otário, cara Perfeito que a gente tem que reconstruir, que a gente não tem uma casa mais pra salvar Não tem mais tá... Perdemos tudo, viramos desempregados <risos> Eu, Eu dou marido. Marido. E Ih, cara, tem uma opção de boné aqui louco. Me banei não, cara e deixa só se derrubar a casa não. Por que eu tô em primeira pessoa, véi? a é, em primeira, é a primeira pessoa. Primeira <risos> <mano>. É verdade. <risos> é <horário. risos> Aí, vamos acabar de fazer esse muro aqui logo, é cara. A gente puxou pra Moral, cara. mano.